Olá, eu sou o Leandro e hoje eu estou aqui para ajudar vocês a reduzir a sua ansiedade com três passos muito simples. Sabemos que no dia de hoje a ansiedade se tornou o um mal do século e que acomete muitas e muitas pessoas e que se não tratada pode desencadear várias doenças. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para ajudar vocês a reduzir a ansiedade. Use a sua respiração como aliado. Quando você se sentir ansioso, você inspira e expira devagar. Esse exercício vai fazer você limpar sua mente e vai te deixar menos ansioso. Você pode praticar de 5 a 8 minutos por dia e você vai ver uma melhora gradativamente. A segunda dica para mim é a mais importante, é procure manter-se focado no presente esqueça o futuro. Pois esse é o principal motivo de as pessoas estarem ansiosas é pensar no futuro. Quando você pensa no momento futuro, você tende a ficar ansioso. Por isso que é muito importante você focar no presente. A terceira dica que eu utilizo muito para diminuir a ansiedade é a meditação. Eu consigo reduzir muito a ansiedade meditando. Ela tem muitos benefícios, não só diminuir ansiedade como ela diminui o estresse. Ela te dá bom humor, entre outros fatores. Se você não sabe meditar e quer meditar, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de um treinamento online de meditação, onde vai te ensinar a meditar do zero, e você vai ver como a sociedade vai reduzir com esse treinamento. Essas foram as dicas de hoje, espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, e até o próximo vídeo.